Oh, papai, aceita aí, papai. Bora, bora, bora, bora? Nossa. Olha a tropa. Essa tropa sempre para tudo na. Olha a tropa. Tipo, que nossa tropa vai ser, vai ser organizada. Tipo, que nossa deck. Ai. Vai ver porque nossa deixa na reta. Joga daí. Tá aqui, ó. Calma, preciso, eu já sou.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 mesmo no Counter Strike 2, uma nova era do CS, uma nova era para as skins, porém o mesmo cupom o sempre. Kidrop.com segue a caldo do cachorro. Bora. Ó, Vai, então vamos, vamos puxar o fone aí. Ou passar a varanda, passar a varanda, hein? Passar a varanda, hein? Tem meio ali, não, Tô marcando meio. Tá bom, tá Fica bom pra passar? passar. Nossa, Nossa, tá bom, tá bom pra passar. Olha isso. Mira, mira. Nossa, o barulho da mãe. Carro, cara, carro, Deus carro, do... tem carro. Lá tem Deus que... meio, tem mais meio, galera. Eu tô vendo nada. Ah, morri, pessoal. Nossa, legit hack. Primeiro hack deve ser. Toma. Olha a bomba, piscando. Pega a faquinha? Eita! Alô. Quantas balas? Doze agora. Nossa, ele foi bem perto. Você é louco com 4K já. Olha ali embaixo, ó, parece que o Rian tá no 4K, né? É, eu da vi hora. isso. É o 5K, é o primeiro Ace da Source 2? Será? Pô, essa C4 tá feio, hein? Ah. Ele tinha é passado okay, já, mano. Você, Lê, Lê, Lê. Aqui, você, para, para, para. Dois aqui, dois aqui. Dois dois. Traba, cara. Valeu, valeu. Fundo, fundo, fundo, fundo, fundo. fundo, fundo, fundo, fundo. fundo. Boa. vou puxar uma alpa aqui, galera. Ô, Lucas, banga fundo, confia. Blanco, blanco, blanco. Não me trava, hein, galera, que tá vindo atrás. Vou Nossa, o zoom tá, tá estranho, mano. O zoom tá muito alto da. da Ó, oh, tem que ir. Boa. eu oh, Costa é minha. CT. Polex, cuidado, Polex. Boa, Polex. Mano, posso ver o TK como tá, né? Você percebeu o bando? Meio, meio, tá? meio. Meio, galera, meio, meio, meio. Tô com você aqui. Vem, vem, tá doido. Ele, ele, ele, Eita. Primeiro TK da Source. Tá fudido, filho da puta, que eu me pegar! Você tá fudido! Ó, desmocaram meio, galera. Desmocaram meio, pode avançar por baixo lançou, morreu. Nossa, ah, é? eu vou tirar um aqui. Mesclick, mesclick, mesclick. Tem rampa, tem rampa, galera. Ah, avançou, avançou fundo. Avançou fundo, toca tá a bomba. Avançou fundo, toca tá a bomba. Faltou ganhar fundo, rapaziada. Não, o cara do fundo já não tá mais aí, não. MW rushou fundo e foi pra varanda, tá ligado? A bomba tá varanda. Ele não tá mais aí, não. Tá, uh -huh. Não faz isso Sei. comigo, não, velho! Que inimizade, mano! Caraca, tava tá sendo o maior coach do Brasil na Source 2, mano! Né? Olha ele escuro baixo, ele tem escuro bem. baixo, ele tem escuro tem baixo, um baixo aí, buraco. galera! Tem um buraco mesmo? Bora, Lucas, vou você! Eu achei que que Felipe! Peguei tudo um. aqui, tudo buraco, aqui, nada ali! Peguei outra tá, eita, Vai mais uma, Felipe! Vai de CT, vai de CT! De CT por, por, por, e o, o Felipe lugar. era aquele arma ainda! Ah, tem dois em Caraca, eu trago os caras que de O primeiro pegou! Uma loucura de sangue dele! Quase, quase! Boa! Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! Desmocou errado, desmocou errado! Caramba, pô! Que isso, o que é dog! Agora! Vou plantar pra varanda, família! Tomei um no-scope! Que isso, ah! Caraca. Olha os dois embaixo. Olha os dois aí. É, opa. Relaxa. Valeu. Mano, ele cagou muito na gente. Olha o escuro baixo, Felipe. Eu tenho flash aqui. Faz. Se ele foi das melhores, Tava lá, tava lá. No cantinho já. Vem tem porta, tem porta. Funcionar. Esquerda, esquerda. Vou, mais um base, mais de base. base, mais de base tá, tá, tá, tá, tá. Porta. Tomou muito dando base. Porta, é. porta e buraco. Tem quatro buracos. Tá, vou, vou clicar, vou clicar. Eles vão vir, vão vir. Tá, tá, tá. Aí, pulou, me pulou. Bata-se logo antes que eu te chegue. Matou. 1x1. Um Nossa! Saga, mano, o som tá muito bom. Tá muito bom. Felipe, me dá bomba aqui, pra você não ficar afastado com ela. Manguei uma meio. Vou juntar com vocês lá. Ó, oh, deixa, deixa, deixa. Tá aqui a gueia, tá aqui a gueia. Caraca, Polex, banguei. Banguei, galera. Vira, vira, vira, vai. Vira, vai, vira, vai, vai. Vira. Eu quero testar, Polex. Que, que é isso, colega, cara, mano? Esse cara é hack, velho. Ai, meu Deus do céu. Desbloqueei okay, varanda, vou botar pra varanda, tá? Tem varanda, tem varanda. Botei varanda. Varanda, varanda. Nossa, me cagou. Botou é bem é lá a varanda. Mano, essa smoke tá muito diferente, velho. Tá Fundo matei. varanda é miada, é o último. Varanda. Boa, polex. Vamos 10, vamos 10, vamos 10, rapaziada. 10 o pistol? Bora, bora, bora, bora. Lindo, boa, ah, é isso. Dois, aqui a na quer Onde você vai bangar? Onde você vai bangar? Ah, Ai, batei em mim Vamos ganhar esse vamos? Central? Aí, deixa eu esse cara. Matei. Boa. Tem bangue meio aqui, eu tô na boca do meio. Boca tem, do meio. tem, um bang, quer? Pode fazer. Joguei. Okay? Entra vocês dois meio, entra vocês dois meio. Vou fazer o meu smoke também, tá? Peguei B, pessoal, peguei B. Gente. Pode ir, pode ir. Tá meio. Meio. Você tem meu, viu? A tropa do Calvo? É o Calvo. Go, oh. Nossa, isso aqui foi bizarro. Bang fundo, go bang fundo, bang fundo. Bang fundo, bang fundo, bang fundo, bang fundo. Tudo fundo, tudo fundo. Todos fundos, todos fundos, podem vir, pode vir pode que é todos fundos. Já, já era, Joga, Palex. Palex, joga, Palex. Nossa! Mano, Boa eu cuidei muito. Eu tá bom, tá bomb, tá, bom, tá bom Quase que dá errado aí Linda, maravilha. Galera, o pistol que a gente precisava, tá? Ó, um B, um meio, três A, sempre respawn. Amado, Dog. Banguei meio, banguei meio. Passou a varanda, nossa, tá Passou não, passou não. Boa! É nóis! Ah, Mano, não entendi nada, mas. GG, é isso? Peguei 4 patas. Vamos dominar esse fundo? Até as skins mais simples, tão bonitas. Smokei B, galera. Fiz, Fiz bem a granada dentro, Lucas. Deixei não. você aí. Tem granada, joga uma flecha aí, ver. De spec, apareceu nada. Tô com você, MW, relaxa. Um. Oh. Oh. Mano, mano, mano! O Polex, cola aqui, rápido! Dá um pezinho aqui! Eu vi um negócio do trader que eu queria testar, cara! Okay, okay, okay. Nossa! Funciona mesmo, tio! Fica aquele efeito de choque no corpo do cara! Vai, retake! Primeiro retake da Source 2, que os caras não botaram uma até agora! Galera, um negócio com relação ao mini mapa. Percebam que tem uma bola central ali entre vocês e o um mapa ali, é o, é o áudio de vocês tá? Dá você perceber isso? Cara, agora você come o mente, hein Eu, porco, quem viu? eu acho que eu dei nesse cara, velho. Né? Queimou, queimou, queimou. Aí, ó. Ai. Valeu. Caramba, 3, não sabia. Nossa, essa M4 tá muito louca, velho. Que que é isso, mano? Galera, acabei de dar informação aqui no Twitter. Qual? É o seguinte: os jump trolls não precisam mais de bind. Então os jump throws estão consistentes. Se você pular e jogar, provavelmente vai cair certo. Vai ser. Você história história, história é minha, estoura a estoura Vou passar a varanda, hein? Passar a varanda. Eu vou testar agora, galera. Paguei só por costas, MW. Não sei se tem gente aí. Tem meio. Eu não vi nada aqui, rapaz. Onde, onde? Varanda? Varanda. Vai ser, vai ser A, agora? Vai ser A, esse A? Tá. Ai. Relaxa, vou. Não sei, não sei. tô recarregando? Pode estar em qualquer lugar, cara. Não vai Aqui, ó Boa, vamos Faz jogo esse, tá? Sabe que louco os adesivos do cara, velho Vou bangar lá pra meio você, Lucas scout, meio scout, Banguei aí. Mano, quando você pressiona agora pra abrir o escopo Ela não vai direto no 2, não, né? Já repararam isso? Às vezes é a configuração, às vezes é a configuração B open, cara, agora que eu percebi Não, o Alex é. tá lá Nossa senhora Ah, eu vou bangar uma fundo pra você abrir, confia não, fugiu, fugiu. Boa. Acabou. Acabou, hein, acabou, hein galera. Acabou, ah, galera. Acabou, acabou, galera. Acabou. Acabou. acabou, galera. Nossa, olha a telinha tá final. Oh, oh, olha os homens. 70% na cabeça. O que, que significa mais vítimas de apertos? Não entendi. Acho que é tipo X1, tá ligado? Ou X1 ou tipo clutch. Acho que é. Ah. Apertos é tipo clutch. Mano, eu gostei muito. Sem achei uma gameplay deliciosa. cinco